Hoje nós estamos na praia, né Daís? Isso mesmo. E tinham passado para a gente essa localização e hoje a gente decidiu, como a gente veio para praia, a gente decidiu vir fazer a exploração dessa lenda aqui. Como a gente não estava passando uns dias muito legal na nossa casa, a gente resolveu tirar uns dias aí, mas chegando aqui a gente descobriu esse lugar que foi passado para gente. Então a gente sai de férias, mas das férias não sai. a ah, lendas é, não sai de nós, né amor? Pessoal, e... O pessoal sabe aí, quem assiste o canal Thiago Fragão sabe as coisas que está acontecendo comigo, com a Thaís lá, lá em casa A gente decidiu é, tentar sair um pouco de casa, né Thaís? Sim Só que a gente não para, a gente estamos aqui, ó, a Thaís falou, passaram pra gente E a gente decidiu vir aqui fazer uma exploração Porque sabe, cara, eu e a Thaís Gosta demais de ir atrás dessas coisas, né, Thaís? Nossa, imagina, a gente de, eh, tirou esses dias aí de férias, de folga, mas passar uma lenda a gente não ir. É. Ah, não tem como, né, amor? E olha aqui, eu já tô apaixonada por esse lugar, cara, olha isso. É, nós temos que tomar cuidado, ver se não tem ninguém é, aqui no né? Pessoal, a história que foi passada aqui dessa casa aqui é uma história bem sinistra e eu vou contar pra vocês de noite, porque nós vamos vir de noite aqui, com certeza a gente <risos> vai vir de certeza. noite aqui. E... A gente vai vir fazer investigação sobrenatural aqui no local, ver se realmente é o que foi dispassado, uhum. né, Therese? Só que vai ser lá no meu canal principal, que é o Thiago Furacão. Gente, viu, já né? adianto pra vocês, vocês tá mas... têm que assistir o vídeo quando a gente voltar aqui de noite, porque a lenda daqui, cara... É muito sinistro. Meu Deus do céu. Pessoal, tá tendo barulho de caminhão aqui na frente, porque a gente está no meio da cidade, né, Thaís? Aham. Bom, vamos dar um spoiler? Ah. Aqui era uma pousada. Pousada, não Eu... sei. Gente, Eu? então vocês. Olha, falar para vocês, vocês têm que assistir o canal do Thiago Furacão quando a gente voltar aqui de noite, porque o lugar que foi passado pra gente daqui, não sei se é verdade, mas é sinistra. Sem mais enrolação, galera. Vamos fazer a exploração aqui nesse, nessa pousada, nesse casarão aqui, enorme. Já deixa muito like. Se você não é inscrito no canal, pô, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, tem vídeo todos os dias, só vídeo top. Vai, se inscreve aí e bora! fazer essa exploração pessoal antes de tudo aqui ó vocês já viram que aqui na frente tá um matagal né amor um matagal. vamos olhar com detalhes esse lugar ah. porque olha deve ter muita coisa aqui cara se liga tem uma lareira no meio da sala eu acho uma sala impressionante é... de dentro, tô ali. até com medir no meio para cima cara. não sei se dá para ver alguma coisa galera uma lareira sensacional Aqui, ó, tem as portas né, tem só site, eu confio, ó, quatro site, site aqui, ó, pra... Olha isso, pessoal, aqui eu acho que era os móveis da Pousa, tem uma porta ali, tem, tem alguma coisa ali? ali, tem. Tá, depois a gente olha uhum. ali, aqui... Vamos olhar meio rápido, amor, pro vídeo não ficar muito é. longo. Ah, aqui é um banheiro. Era um banheiro, top. Um banheiro, tem um uma, cara, eu vejo que tem um buraco, aqui é da escada. Amor. Ai que susto, Thiago, Nossa, que céu. susto! Foi a bolsa. Maria. Aí, galera, aparentemente não tem nada. Só que eu vou dar um spoiler outro spoiler. Não, pra... não amor, vai contar tudo, não, cara. Aqui nessa pousada, pessoal, dizem que tem uma passagem secreta. Cara. Dizem que é é isso que secreta. mais atiçou a gente a vir conhecer esse local, né amor? É, diz que é uma passagem secreta bem escondida, mas que tem uma passagem secreta que tem partes subterrâneas na casa, cara, imagina? Dizem? Ai, não vou falar mais nada não, deixa não, tá pra falar nada. de noite. Ó, aqui deve ser uma sala. Então, deveria, talvez a sala de TV, né? Ali a sala de recepção tudo. É assim. Aí aí que era a porta, ó. Está se aberta. Cuidado, marimbombos, abelos. Cuidado. Ai, tá trancada? Trancada, hein? Ixi, será que era claro. aí a, a passagem será secreta? Será que passar a secreta? Não uhum. sei. Caramba. Caramba. Caramba que tira cara, a gente... A gente... Pessoal, vocês estão vendo o sorriso na nossa cara, mas é porque a gente tá muito contente com uma lenda dessa, cara. E é. ainda mais de última hora assim, né amor, que foi passada... A gente já tinha que arrombar aquela porta e então, ó. Já já a gente sobe aqui. Já, já. Olha, Carmarão. Uma... Aqui eu acho que era uma dispensa, não sei. É Olha isso. Tá isso aqui, as garrafinhas de café que eles mandavam, eu acho que, para os quartos. É, nos quartos, ó. Que top, hein, cara? Olha isso, gente, o matagal que tá aí, ó. Muito, dá tá muito tempo isso daqui desse muito jeito, bom. né, amor? Tem tá até uma escada aí fora, né? Vamos ver aqui. Nossa, cara, olha a churrasqueira. Tem um cômodo ali também. Deixa eu ver, peraí. Tá muito... Ah, tem um cômodo bem aqui, ó. ah que escada. Ah, olha o tanque. Ixi, Mari. Marinho. Por ser na cidade, amor, é? será que tem alguém ficando aqui de noite? Não sei, cara. Tem que tomar cuidado quando a gente vem de noite. Tem que tomar cuidado, pode ter algum, alguém passando uhum. a noite aqui. Já tem um pouco de E essa ali. porta? Será que essa porta já é a que eu tentei abrir? Não sei, eu acho é. que não. Será? Ou não? Não. Porque lá de é. trás dá pra ver que tinha um incômodo. Eu acho que não, não amor. Não. Eu acho que essa aí é outra tem porta. Tem outro porta ali, ó. E parece que tem coisa lá, ah. hein? lá. Ah, é verdade. Banheiro. Hum, mas hum. tem que dar a volta pra ir lá. Ixi, Maria. Vamos ver se como daqui. Tem tá volta. Tá tudo quebrado lá. aqui, ó. E aqui, ó, em cima. Então, não sei. Nossa, tomar cuidado. Fechado? Obrigado. Sobe ali, esse cara. dia a dia é muito tranquilo, né, Thiago? Ah, de dia é tranquilo. Nossa, amor, que que mais ainda? Cômodos. Tá, ah, aqui era quartos, ó. Acho que era quartos. Ah, e uhum. muitos quartos. Tinha muitos quartos. Talvez aqui, amor, ó, como não tem banheiro nos quartos, talvez aqui era a área mais barata. Usava Sim. aquele banheiro ali embaixo, né? É, Nossa Tem um negócio aqui, uma porta ali ó, viu o que que é ali? Acho que é sacada, né? Ó, tá vendo? Acho que no cima não tinha banheiro, ó. É verdade. Ai, nossa, Olha que top, gente. Olha, tem portas aqui, Thaís? Mas vamos por lá, eu acho que aí faz parte daquela, daquela escada por dentro. Mas essa por aqui e desce por então lá. Então tá. Né? Pessoal, vocês estão entendendo, é que vocês vão nossa, ficar maluco. Nossa, Thaís, é um labirinto, cara. Meu Deus nossa. do céu. Como? Tem alguém aí? Dá medo essas portas fechadas tem gente ó Aqui já era uma suíte com um com quarto, com banheiro. Olha que bonito, mano. Os vasos, as coisas, tudo rosinha. Bonito, né? Que bonito. Tem uma vaso. Será que entrada para passar a secreta? Caraca. É olha tudo, mano. trancado, ó. Então, não. Aqui onde é escada. a, essa é a escada? Essa escada é aquela que eu falei para vocês. Já já a gente vai subir lá em cima, ó. Sobe aqui, ó. Aqui nessa parte aqui deveria ser uma sala também. Então a gente veio daqui. daqui. Aqui é o outro, ó. Aqui é outro aqui é outro, eu acho. Veio é. Bonito esses armários, né? Ele tá bem conservado. Fazendo isso aqui. Cara, essa casa aqui é sinistra, amor. Imagina ela de noite. Nossa, imagina de noite. É para perder perder Ó, banheirão. Tudo mesmo padrão, piso. Bem bonito mesmo. Top. Esse armário é bonito. Olha esse portão, Caraca. Ó, aqui tem outro guarda-roupa. Ó, amor, vamos olhar aqui dentro do guarda-roupa, ó. Olha aqui, ó. Guarda-roupão. Esse aqui era o maior, parece, o <risos> ah? é Hã? Esse era o maior, Eu não acho. Olha aqui, ó, o buraco do ar-condicionado. Ó, pra ver como que é antigo, né amor? É, é. uma casa é nova assim, né? Mas assim, foi construída bem antiga, uma pousada, porque assim, né? é o ar-condicionado é até antigo. É. Só que aqui quem construiu tinha, ó... Tinha. vai tá é contar a história pra vocês, mas lá de novo. É. Olha isso, pessoal. Aqui é a entrada que nós é entramos. Sinistra. E, pessoal, praia aqui também? Sim, né sim Sim, acho que aqui não dá pra ver a praia. Não dá. Mas aquele morro aqui, ó, aqui do lado do morro já é a praia. É. Por isso que o pessoal tem que seguir a nós onde, Thiago, pra ver atualmente onde a gente está? Lá no Instagram. Provavelmente esse vídeo aqui já vai ter, quando sair, a gente já vai ter voltado pra casa, né? Já vai ter voltado pra casa. Mas cara. lá no Instagram, gente, sai coisa atual, na hora. A gente já faz. Já faz um story aí, Thiago. Vou fazer um O desenho. pessoal vê depois que, que é onde a gente tá. Mas vai tirar foto, vai fazer alguns quartos de story. Mas acho que tem esses três quartos que tem que tomar. aqui em cima. Olha aqui. Hum, Mas não dá pra subir. Mas alguém tentou subir, amor? ó. Tá vendo. Ó, tinha até alarme na casa. Tá vendo? Caraca, vamos escolher um lugar bem top pra nós tirar nossa thumb aqui. E pessoal, segue a gente no Instagram, que vocês fiquem sabendo atualmente onde a gente tá. Quem segue nós no Instagram sabe até a cidade que a gente está. Então quem sabe um dia nós não tá na sua cidade aí, que o casal furacão não para. A nossa meta é viajar o Brasil inteiro atrás de lenda, cara. É isso aí, galera. Ó, se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E sério, você não pode perder a gente voltando aqui à noite. Porque a história é muito bizarra, né Thaís? Uhum. Vocês não podem perder, então fique ligado lá no canal Tiago Furacão vai estar voltando aqui para fazer a investigação sobrenatural e para aqueles que estão perguntando Tiago Furacão vai parar pelo que está acontecendo? Não, Tiago Furacão não vai parar, vai continuar até mesmo a gente veio para poder sair um pouco lá de casa, né? é isso? a gente vai resolver a situação, existir jamais. Desistir jamais, não existe isso no nosso dilema, a gente somos guerreiros e estamos aí, sempre. Com a força Tamo de junto. vocês, Com graças a, força de a Deus. Vocês. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!